expressando a posicionalidade do cria-corpo. Então isso aqui é uma apresentação rápida de uma proposta de uma oficina em que a gente vai trabalhar a construção de um autorretrato com um material lixo reciclável, que é o um material que vocês coletaram ao longo de uma semana da vida de vocês, é, com o objetivo da gente refletir sobre a posicionalidade deste cria-corpo. Posicionalidade é uma questão que eu já vou explicar, Primeiramente, o que é cria-corpo, relembrando, é um corpo que se recria ao criar algo Então a, a, o adjetivo, ou melhor, esse sufixo cria que eu acrescentei a palavra corpo Significa que o corpo não é uma coisa estática, não é uma coisa parada É uma coisa que está sempre criando algo, criando objetos, criando espaços, criando atividades Mas também ele está se criando ao criar E esse ponto muitas vezes é negligenciado na formação em design que é a questão da subjetividade do processo criativo Ou seja, como é que você se constrói como uma pessoa criativa E aí vem o conceito de posicionalidade Posicionalidade seria a reflexão sobre as condições deste cria-corpo As condições desse cria-corpo cria -corpo para criar E aí a divisão, a diferença, a desigualdade entre esses corpos os corpos são socializados, constituídos dentro da sociedade Por mais que você ache que você é uma coisa As outras pessoas acham que você é outra E te tratam dessas diferentes maneiras tá? Então vai existir é, diferenças corporais relativas à ancestralidade De onde vieram os seus parentes, os seus é, pais, os seus avós é, Gênero, raça, classe, etnia, condição física e a manualidade que é um tema pouco trabalhado na discussão de posicionalidade, mas de respeito ao acesso que você tem a os benefícios materiais, benefícios esses que são é, tratados como privilégios. Então, dentro da discussão sobre posicionalidade, tem várias abordagens. Eu destaco aqui o trabalho pioneiro da professora Leslie Noel, uma colega com a qual eu já colaborei em várias iniciativas. Ela é de Trinidad Tobago, mas atua hoje nos Estados Unidos e ela organiza várias oficinas para discutir diversidade cultural e corporal. Então, ela pergunta né, para os estudantes dela quem sou eu e aí ela vai ajudando eles a responder essas perguntas e organizar e ver padrões similares é, em respostas relativas ao idioma que a pessoa fala, idioma na nativo, a, a condição de habilidade, gênero e por aí vai. Aquelas questões que eu já coloquei no slide anterior. E aí, no final dessa, dessa discussão, dessa oficina, você tem uma visão geral dessa diversidade de corpos, de origens, de capacidades que estão ali postas. Com base nisso, tanto Leslie Enoel quanto eu, nas minhas atividades, promou, põe uma discussão sobre privilégios. Quem tem mais acesso às a a, condições para criar e por que tem esse acesso? Muitas vezes não é por um mérito pessoal, não é por uma... Uma capacidade adquirida da pessoa mas uma, uma capacidade que a pessoa tenha desenvolvido por conta própria Mas uma capacidade que é inferida Que é especulada Que as pessoas acham que você tem só por fazer parte daquele grupo social Então você herda ou recebe privilégios Nunca você conquista um privilégio E aí acontece que a desigualdade desses corpos Não é uma desigualdade que parece muito justa Porque de geração em geração As pessoas que têm os mesmos privilégios Continuam tendo, porque ele é passado de geração em geração A mesma coisa acontece com quem tem os desprivilégios Então dentro da rede Design Opressão Rede é essa que faz parte o Laboratório Lado É uma rede nacional de pesquisadores que trabalham em combate a essas injustiças A gente tem uma atividade chamada Privil... Caminhada Digital de Privilégios de Design Em que a gente vai perguntando para as pessoas que participam Você tem esse privilégio? Se você tem, dá um passo à frente. Se você não tem, dá um passo atrás. E aí, no final, a gente tem uma visualização das pessoas mais privilegiadas do grupo e a gente discute quais são as características desses criacorpos que atraem é, e que fazem parecer merecido esse privilégio, embora não seja. E aí a gente discute como transformar esses privilégios em direitos. Tá? Esses privilégios eles vão estabelecer na prática é, diferenças no acesso ao consumo e indiretamente vão delinear a forma, a capacidade, é, a apresentação deste cria-corpo. Isso vai se refletir de diversas maneiras na nossa sociedade, mas aqui eu vou focar especificamente na incidência do privilégio, impacto do privilégio na é, competição que existe no mercado de design, e isso vai explicar porque é que muitas vezes, é uma teoria que explica porque é que quando você vai ver é, concursos ou histórias do design Ou eventos que vão destacar Os principais nomes do mercado de design Você vai ver mais Corpos brancos Mais homens né? Cis Que vem é, de uma origem caucasiana europeia né? nos seus ancestrais Eram ancestrais que escravizaram é, Os ancestrais das pessoas negras E também as indígenas tá? Que roubaram a terra dos indígenas então essas pessoas que acumulam privilégios de geração em geração Continuam acumulando privilégio na área do design Porque ainda não há uma organização política Ou educacional forte para combater a reprodução desses privilégios Então esse tipo de visualização é, Que não faz jus à diversidade do, Da totalidade da população de designers do Brasil Porque designers brasileiros não são necessariamente Brancos e homens, pelo contrário A gente tem uma diversidade muito maior do que se reflete nesse filtro que seleciona aqueles que são os melhores designers do Brasil. Agora, para que esses cria-corpos cheguem lá, é, não é só uma questão deles receberem, aceitarem o privilégio. Esse privilégio tem que ser construído pelos corpos desprivilegiados. E aí entra a parte mais sinistra dessa desigualdade social. Não é que as pessoas desprivilegiadas não só... Não tem o privilégio, elas têm que trabalhar para construir o privilégio dos privilegiados E assim manter historicamente essa relação de desigualdade Então, o fato de que existe um monte de lixo acumulado em é, aterros sanitários ou não né? Lixões ou é, sistemas um pouco mais é, inteligentes de tratamento desses resíduos O fato de terem pessoas que dependem da separação desse lixo para obter o seu sustento Isso é... Uma, uma, uma relação direta Uma coisa não existe sem a outra Você só tem a concentração de recursos No centro de uma sociedade Se você tiver uma desconcentração de recursos Uma pilhagem, um roubo De recursos das periferias, das margens Esses recursos não vêm do, do nada Não caem do céu Eles são privilégios conquistados na base da desigualdade E isso aqui é O impacto do trabalho específico Do design na nossa sociedade Porque esse lixo que está aqui acumulado no lixão, composto principalmente de plástico, de metal, de vidro e de outros materiais que não são biodegradáveis, são criados, definidos e projetados por designers. E eu espero que vocês estejam percebendo a responsabilidade social que vocês estão carregando essa profissão que vocês querem obter, porque esse lixo que vocês acumularam ao longo de sete dias foi criado por alguém, possivelmente não vocês, mas no futuro Pode ser vocês que estejam lá, é bem provável que sejam vocês que estejam lá, tomando a decisão entre usar um material que é reciclável ou usar um material que é biodegradável e usar um material que não tem nenhuma dessas características e vai manter essa relação, não só de privilégio social, porque é um material luxuoso, ou né, transformar essa relação. A gente tem essa chance... De formar estudantes críticos para transformar a sociedade E é justamente isso que eu quero propor Essa discussão dessa disciplina não é sobre sustentabilidade Embora vocês vão ter depois essa discussão em outras disciplinas Mas aqui é sobre responsabilidade social que cria-corpo Então você é o que você consome Mas você também pode ser aquilo que você cria A partir do que você consome Então não interessa tanto... O, apenas o que você está consumindo, mas o que você faz com o seu consumo? Você compartilha os seus privilégios? Você é, hackeia? Você subverte os seus privilégios? Ou você mantém eles do jeito que eles estão? Eu acredito que vocês podem ser a crítica dos seus privilégios e também da falta deles. Porque nem todo mundo aqui, eu imagino que a maioria de vocês não são privilegiados na maioria daquelas relações que eu mostrei anteriormente. Senão vocês não estariam numa universidade pública com cotas. Nossa universidade é para assim, tem políticas oficiais de acolhimento de pessoas desprivilegiadas, embora nem sempre elas sejam políticas tão efetivas. Mas a nosso, o nosso objetivo é esse. Bom, agora eu vou dar uns exemplos de atividades que eu conheci que me inspiraram a propor essa atividade para vocês. A primeira delas é um filme maravilhoso chamado Lixo Extraordinário, que documenta um projeto artístico do Vicky Muniz, um artista brasileiro. É, conhecido, famoso no mundo inteiro, que resolveu fazer um trabalho com os catadores de lixo do aterro sanitário de Gramacho, no estado do Rio de Janeiro. Lá pelas tantas, ele resolve criar uma obra que representa a, a vida desses catadores usando o próprio material que eles lidam, que é o próprio lixo. Então, essa foto composição foi composta com a ajuda dos próprios catadores de lixo. Ela é uma foto é, tirada talvez uns 10 ou 20 metros de altura, então muitos materiais não estão é, visíveis, mas aqui eu já aviso para vocês que são é, tampinhas de garrafa é, acumuladas, né, que você vai colocando aqui e vai desenhando as formas com base nesse acúmulo de objetos, desenhando com o lixo a imagem dos próprios catadores de lixo. É, esse documentário teve também um sucesso estrondoso e muitos desses catadores conseguiram se tornar artistas por terem participado dessa, é, dessa obra e saído de uma condição é, de é, extrema vulnerabilidade social. Outro projeto interessante também é o Ser Humano no Lixo, uma atividade que faz parte do Teatro do Oprimido, realizada em escolas com o objetivo de a gente refletir sobre é, as nossas escolhas de consumo, mas também como a gente se constitui na sociedade a partir de classe, raça, etnia e outras é, categorias em que os nossos corpos são socializados E por fim, a atividade Seven Days or Garbage É um projeto feito pelo, pelo fotógrafo Greg Siegel Em que ele fotografou pessoas e as coisas que elas consumiram durante sete dias Em diferentes culturas e exibiu essas fotografias Para a gente comparar e refletir um pouco sobre o impacto é, do lixo E como é diferente em diferentes culturas o tipo de lixo que a gente produz se o lixo é uma questão cultural, logo, ela não é natural, inevitável pode ser transformada. Então, muito interessante o projeto do Greg Siegel. E aí, a nossa atividade aqui, Eu Sou Meu Lixo, que eu já executei ela com estudantes da disciplina Teoria do Design 4, que trata de design e sustentabilidade. Na ocasião, os estudantes fizeram, então, um autorretrato com o lixo, acumulado durante sete dias. Notem as diferentes abordagens, vocês estão livres para criar esse autorretrato como quiserem. Vocês podem aparecer na foto ou não aparecer na foto. Seu cria-corpo pode não estar ali, mas eu acredito muito que todo o lixo que vocês carregam também faz parte do seu cria-corpo, então é impossível você não estar ali, porque as suas escolhas de consumo também refletem a sua personalidade. E aí você pode fazer um meio termo também, que é aparecer o corpo, mas não aparecer o rosto, por exemplo. Tá? Fiquem bem à vontade para criar... A representação que vocês quiserem Mas lembre-se A proposta não é criar qualquer coisa tá? A proposta é refletir sobre Privilégios E também a falta deles Vamos fazer um exercício rápido de leitura da minha atividade Porque eu não poderia propor isso para vocês Sem fazer isso comigo próprio tá? E aí eu queria perguntar para vocês Vendo essa foto Esse autorretrato Que privilégios você acha que esta pessoa No caso eu, tem E quais você acha que eu não tenho vendo os objetos que eu escolhi mostrar nessa foto e também a, a posição deles e a relação que eles têm na composição visual o que, é que vocês podem me dizer podem criticar podem falar no coisas digital, como em você. <risos> você acha que isso é um privilégio né? É um privilégio comprar coisa em pote de vidro? É. Por quê? Porque é um pouco mais caro e as coisas em plástico elas são mais baratas. E geralmente ser, ou o molho de assim, é um pouco mais caro do que em embalagens mais menores. É. Vocês viram que interessante como designers ao escolher o material da embalagem já estão selecionando o público-alvo e, e também é, reiterando situações de privilégio? Mas por que é que o vidro... Né? Qual a diferença do vidro em termos de... Qual a vantagem para o meu corpo? Por que eu escolho o vidro? Alguém sabe me dizer por que, que se escolhe o vidro? Não só pela questão de... Oh, eu vou manter o meu privilégio. Tem uma questão de saúde envolvida também. Alguém sabe? Isso. O vidro... É, o plástico, dependendo do tipo de plástico, ele libera algumas toxinas eu no alimento. E a Coca-Cola de tira... Pronto, mas tem alguns casos que você é bem é, especialmente ruim quando você esquenta o plástico. Tá, evitem de esquentar comida na marmita de plástico, porque é, muitos radicais livres são liberados ali. Mas enfim, não é essa discussão aqui agora, né? É a discussão é dos privilégios. Continuem, que mais privilégios vocês veem na minha, na minha foto. Hã? Não é um IP, é um Minuano? É um Minuano. Não, IP, IP, IP, IP. É IP? O pessoal conhece, então? Ó, quem, quem sabe o que é a marca Minuano? Levanta a mão aí. Eu sou pobre, né? Tá ó, você consome.. É, parece que você consome esses moranguinhos, esses moranguinhos carne da cilda. Copo aí? Aqui né? Esse aí deve ser de morango. Olha só, ela identificou que eu consumi morango aqui, ó. É caro pra caramba, ah, olha aí ó. Você consome mingauzinho de ave no café da manhã? <risos> <risos> <risos> ah, mingauzinho é é aquela... de ave. Mas mingauzinho de ave, é um privilégio? Eu acho que é bom. Eu acho que eu vou ter tempo, mas deixa eu mostrar essa comida certo. saudável. <risos> Opa, esse é um ponto mais é. geral aqui de todo, tudo que vocês estão vendo. Acesso a comida saudável normalmente custa mais caro ou mais barato? Mais caro. De modo geral mais caro. O você conseguir pensar em comer comida saudável é um privilégio? conhecimento. A maioria das pessoas e não tá. Mas agora vocês falaram muitas coisas sobre o meu privilégio adquirido de classe social. Eu estou numa classe social. Que é já considerada um pouco mais privilegiada por ter um salário melhor, por ter tido é, talvez um, uma construção. Bom, tem uma construção aí que é mais difícil de saber pela imagem, mas é importante eu, eu dar esse dado para vocês. Os meus antepassados são europeus, colonizaram o Brasil, colonizaram a Indonésia e obtiveram os. os é, roubaram né, recursos desse, desses territórios. Isso também me traz esse, essa condição de acesso à informação, de acesso ao consumo. Mas o que mais vocês podem me dizer sobre, sobre meus privilégios? O que mais? O que, que vocês acham? O que vocês acham? Pedaço de bambu cortado no meio? Eu bambu Por que, que vocês acham que eu uso esse bambu? Vocês têm que fazer a leitura, hein? Deixa eu desligar a luz aqui, pera um pouco. E aí? Por que, que eu botei o bambu no meio? É um bambu mesmo? É um bambu. E aí? Tá, ah, mas porque, em termos, em termos de, de intenção, vocês estão olhando só para o material, mas eu fiz uma composição aqui, né? O que, que eu estou querendo dizer? Cara, você está tipo meio passo assim dentro da cruz. Opa, olha só que interessante essa leitura, né? Eu estou numa uma posição meio crítica ali, né? Por quê? Por que, que eu estou nessa posição? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm algo de composição visual também, né? Hã? Tá pelos seus estou me sentindo condenado pelos lixos, né? Pelos meus pecados, né? Eu estou sendo crucificado pelo meu próprio lixo e porque eu sou branco, assim como a gente constrói na nossa sociedade, Jesus, então eu tenho o fardo do homem branco a carregar, né? Eu vou sofrer pela humanidade, pelos oprimidos, né? <risos> Eu Estou sentindo tão pesadamente no meu coração O impacto do meu lixo que eu estou jogando Me livrando para não me preocupar mais Nossa, que dor no meu coração que me dá isso Alguém está levando o lixo e resolvendo esse problema para mim Acho que de certa forma também tem uma coisa assim A supermancia do bumbum O princípio de você É mundo. o bumbum Você vai dominar a humanidade Você está cheio de shows Aí já foi o anjo, olha né? Gente, A gente fez um exercício rápido de leitura Certamente vocês Talvez tenham outras colocações Outras leituras possíveis Mas a gente não tem tempo suficiente para estender essa discussão Vocês vão criar imagens Depois vocês vão jogar isso lá no Moodle E aí a gente vai poder fazer um debate Se sobrar tempo no final dessa oficina de hoje tá? Sim? É, então vocês vão expressar os seus privilégios Ou a falta deles Apresentando o seu lixo em um autorretrato Instruções Abra o seu saco, separe... Pera aí, eu vejo instruções antes, calma, calma. Arranje, corte e cole o lixo. Tire uma foto do seu criacorpo com o smartphone. Peça ajuda para os seus colegas, caso precise, para tirar foto. E, por fim, vocês vão enviar essa foto no Moodle. E não adianta usar o aplicativo do Moodle, que, infelizmente, ele não funciona a função de envio, de imagens. Você vai ter que logar pelo Moodle no celular. Pede ajuda para um colega se o seu celular estiver sem bateria ou sem acesso a internet, tá? E aí vocês enviam lá no Moodle as suas fotos. Depois a gente vai debater algumas coisas para finalizar, OK, gente?